Fala galera, sou a minha nave aqui, quem fala é o AgniLuke, trazendo tá mais um vídeo dessa vez galera E tamo aqui pra, pra jogar Speed Builders, um, um mini game que eu nunca gravei Bem galera, cês tão vendo que me que mudou, isso aqui galera não é minha skin verdadeira, é porque eu entrei de Steve e uh, eu tô na 1.8 Porque esse minigame é na 1.8 Então eu entrei na 1.8 e quando eu tava Steve, servidor mandou colocar mais... Não, se quiser colocar mais skin Eu escolhi essa e achei mais legal Que que houve com a minha skin? É porque eu mudei de launch não tá indo bem passa aqui lá. Bem, chega de papo e vamos pro minigame Já volto... Vem galera, começou! E galera, eu vou explicar como é os speed builders. Beleza? Você pode amar. Viu? Hum. Você tem que ver bem e imitar. Tipo, eu tô vendo aqui como é. Ai caralho, bugou. Beleza. Acho que é assim. E assim. Tá aí, aí fode de vez. Ah, vem aqui. Peraí. Como é que eu se certo Não, tá muito alto. Caralho, fodel. Acho que é assim. Sim. Tem que ser rápido, galera. Senão você fode aí. Aí acabou até. Beleza. Nossa, mentira, que eu acertei 0%. Ah, olha ali, também Tá vendo do capo sabia agora tá começar o gadinho meu Deus no meio da gravação eu muito lixo e um carinha saindo. What's that? galera eu vou em outra partida e já volto beleza vamos tentar ganhar galera agora eu vou fazer os cálculos aqui os cálculos <risos> beleza vamos lá é guardião tá, rodeando pra nós, é o boss do guardião Eita caralho, aí quer foder mesmo Aí tem que colocar aqui que Puta que pariu, hum, fode Acho que foi assim tá. tal Deixa bater isso aqui Beleza, o que que eu me lembro foi que, a hum, aqui Aí fode Ai cara, tá lagando muito, meu deus Tem que ser assim? Fssssss Porra mesmo Foda foda foda foda Segui nem fazer a metade, meu deus Ah ok, huahaha 7636 eu vou, eu, vou, eu vou embora, quer ver? Se não vou embora, porque eu sou cagado por favor, não seja, não seja não seja eu. não seja, eu, não seja eu. Vai parte, parte, parte pra outro Aí moleque! Porta, aí fonte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. E quatro pro lado. caralho. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza Caralho Foi assim Assim, assim Foi assim, ah não Fudeu. Foi assim, assim Foi assim, assim, assim, assim, assim Já Vai acabar o tempo, meu deus Caralho. Assim Ah, bom 154! Nossa! Pera aí, mas dependendo né, dos 54 Que acertou mais do que eu né Nossa, cara foi eliminado mano. Falou aí, carinha Agora, parte pra outro. Beleza É... <risos> aí fedeu né, Tio? Porque não se pode nada preto aqui não sei aqui, acho que é vermelho. mano não sei mano vou colocar amarelo foda -se. Vou colocar isso aqui em vermelho vou colocar essa porra aqui em verde vou colocar essa porra aqui em vermelho vou colocar essa porra aqui em amarelo colocar essa porra aqui em, em isso vou colocar essa porra aqui em... caralho vou colocar essa Porra aqui. É, coloquei mais vezes do que eu acho. Não, aqui tá Esse... fodeu, né? Pronto, acertei zero. 36. Lá, legal. Barulho de salgadinho. Não, salgado. No meio do vídeo. Hum! Não! Ah, merda! Que merda, hein, meu? Não! que bola nossa dá ainda bem que eu fui eliminar não, não teria feito isso aí não a ah, muito difícil oxi bugado tá bem galera esse só foi um vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram pra caraca mano muito muito mesmo eu só vou deixar seu favorito se você quer também quer jogar comigo em servidor com vários minigames vou deixar o IP na descrição beleza se vocês quiserem jogar Então é isso galera E passe cadastro T no Facebook E se você já é inscrito galera Se é Siga minhas redes sociais Que é só o Twitter E se você não é inscrito inscreva-se e deixa o like Beleza? Então é isso, valeu, tchau